Principais características do ENA Tipo 5. A sua atenção se volta para as coisas intelectuais, os fatos, um pensamento analítico e compartimentado, as intromissões em sua vida e as exigências que são feitas. Direciona sua energia para observar o mundo, colocando-se a uma distância segura. Aprender tudo o que pode sobre determinado tema. Pensar e analisar as coisas de antemão. Amortecer e reduzir os sentimentos. Conter-se em si mesmo. Retirar-se, preservar-se. Conservar a sua privacidade e os limites por ele determinados. Portanto, eu faço todo o possível para evitar os sentimentos fortes, especialmente o medo. As pessoas intrometidas e exigentes e as circunstâncias em que essas pessoas podem entrar em sua vida, os sentimentos de mediocridade e vazio. Seus pontos fortes são capacidade de estudo, conhecimento, prudência, capacidade de manter a calma em momentos de crise. Ele é respeitado e não divulga os segredos de ninguém. É confiável e gosta da simplicidade.